Vamos detonar! Vou engaçar os caras. Vamos detonar essa porra! Pera, vem eles lá de Homem-Aranha lá, Lá, hein? Os caras vão dar a volta na gente, hein? Deram ou não, tem ninguém por aqui, pelo menos por enquanto. Hum, granada aqui. Hein? Caralho. Não deu não. Obrigado. Morre uma da O headshot do cara lá, velho. Vem pra cá, vem pra cá, consegue? Alguém vem aqui! Ah, não deu. Puta que pariu. Traz da gente, atrás da gente. foda Oh okay. here. A bonito também agora. Corre, filha da puta. Tá em cima, tá em cima. Tô no chão, tô no chão, alguém consegue? Consegue o... CRF Quem consegue me reanimar aqui? Valeu, valeu Valeu, Vitão Toma, tiro na coluna, filha da puta Morre, filha da Agora fudeu. Magia negra, os caras estão usando, Fudeu, hein? Consegue aqui, fudeu. ó. Me reanimar. Eita porra. Sai correndo, sai correndo então. Fudeu, vou morrer, morri. morri. <risos> Toma! porrada Puxa, na cara, meu... Morre, filha da puta! <tos> <tos> Cara. Eu fui usão e um, eu usei outro. Caralho. Os um caras nas costas aí. Pegou, pegou o cara pegou lá em cima. a cara do cara, hein! Morre, filha da puta! Boa! Só os skins no time aqui, mano. Vagiei. Chopa essa. Levei uma anta ali. Ô cara, não tem ninguém. Tá Isso. Pega o cara. Ah, me hein. Mulherzinha do caralho. Remonte. Tirou. Tomou tiro na cara agora. Mata, mata, mata. Morre, matafanga! Aê, porra! Isso aí, galera! Arregaçamos é isso aí, meu irmão!